Importante demais para você ficar atento porque acho que nunca a gente precisou tanto, né, na história recente do país, do mundo, falar sobre saúde mental, gente, sobre os cuidados com a nossa mente, com aquilo que a gente pensa, como a gente cuida, né, da, da nossa vida nesse aspecto também. Por isso, olha só, os Conselhos Federal e Regional de Psicologia comemoram este ano 60 anos da regulamentação da profissão. O que é regulamentação? Quando você define por lei as regras da profissão, o que precisa para você ser um psicólogo ou uma psicóloga. E hoje serão homenageados em sessão solene na Assembleia Legislativa. Os psicólogos vão receber essa merecida... Homenagem. O Rio Grande do Norte, aí onde está o lado ruim dessa história, ainda forma poucos profissionais em instituições públicas, gente. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é a única que tem o curso de psicologia. O Pedro Trindade vai trazer mais informações aqui sobre essa homenagem, sobre essas questões. A gente acompanha também alguns ganhos e perdas dos profissionais ao longo desses últimos anos, né? Pedro Trindade, bom dia mais uma vez. Oi Murilo, bom dia novamente para você, para quem está nos acompanhando. Vamos debater esses pontos, até porque ele tem um impacto, uma relevância para toda a sociedade. Por isso que eu estou acompanhado com Ana Sandra, que é presidente do Conselho Federal de Psicologia, e também Diana Mo, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte. Obrigado pela participação das duas. Vou começar conversando com Ana Sandra, que é presidente do Conselho Federal. Seja bem-vinda ao Bom Dia RN. Na prática, o que significa essa regulamentação? Qual o benefício dela para a sociedade? Importante. Saudar a todos, com um bom dia. Importante destacar que a psicologia existe no Brasil há bem mais tempo que 60 anos. Mas 60 anos é um marco importante, porque é o um marco é, da regulamentação, do estabelecimento de uma lei, de uma normativa, que estabelece regras para a formação e para a atuação profissional. Então, desde 1962 no Brasil, a gente tem a psicologia instituída como uma prática, como uma ciência e como uma profissão, que tem contribuído ao longo das décadas de uma forma muito significativa com a sociedade brasileira. Então, acho que o, o, esse marco de 60 anos é muito importante. O reconhecimento, inclusive, nas sessões solenes celebradas no Brasil inteiro, de reconhecimento da psicologia, do, da incidência dessa ciência e dessa profissão é, para a sociedade, dos benefícios que esse, todo esse conhecimento que a psicologia traz, é, traz para toda a população brasileira. Acho que isso é algo, é um marco muito importante que a gente celebra nesse marco dos 60 anos. E o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte, onde estamos, foi fundado há 15 anos. Então, a gente vai conversar com a presidente para entender quais foram os ganhos e perdas nesse período, destacando aí a questão da formação, que a Ana acabou de pontuar. Aqui no Rio Grande do Norte, a única universidade pública que oferta o curso é o UFRN. Então, quais são os outros pontos que precisam de atenção aqui no Estado? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos, todas e todos. Então, o Conselho aqui no Estado está completando 15 anos, né? um marco importante para a gente também. É, mas a gente já existia, enquanto Conselho, antes disso, né, é, junto com o Conselho da Paraíba, então há 15 anos a gente faz essa separação e aí isso favorece com que a gente tem uma incidência é, mais próxima, né, porque aí a gente tem uma sede né, aqui no Rio Grande do Norte, então a gente consegue ter ações né, mais, mais próximas e mais voltadas para a categoria e para a sociedade. Né. Como você falou, a gente só tem uma universidade pública, né? mas no Estado, nós somos 12 instituições de ensino superior que ofertam cursos de psicologia. Então, nesses 15 anos, isso foi um ganho, né? porque na hora que a gente tem uma maior oferta de cursos, a gente tem uma maior colocação de profissionais no mercado de trabalho. Né? Isso possibilita que esses profissionais eles possam, inclusive, atuar nas suas cidades de origem. Então, essa, essa atual gestão do Conselho tem incidido muito na, na, é, na ida aos interiores, então a interiorização tem sido muito importante, não somente para que o Conselho se, se coloque mais próximo dos profissionais, mas na hora que o Conselho chega numa cidade do interior, por exemplo, né, a gente está mostrando para aquele, para aquele local a importância do profissional de psicologia, a atuação dele, e aí a gente também está incidindo nos órgãos públicos para é, que o órgão público em, compreenda e incentive e valorize a colocação dos profissionais nesses espaços, né, dos profissionais de psicologia. Então, isso é um ganho né, no, no Conselho nesses 15 anos. No interior ou na capital, é comum ouvir relatos de pessoas falando que têm dificuldade em ter acesso ao serviço, né, ao atendimento psicológico, de forma gratuita, especialmente em unidades básicas de saúde ou em centros de referências. O que o, o Conselho, de modo nacional, que esse é um problema em todo o país, tem debatido junto ao poder público para garantir esse serviço à população? Acho que a, ao longo desses últimos anos, o, o sistema Conselhos como um todo vem fazendo uma grande incidência para a inserção da psicologia nas políticas públicas. Hoje, a psicologia está inserida em todas as políticas públicas, seja de saúde, de educação, de segurança pública. Só para você ter uma ideia, a gente já tem aprovada recentemente uma lei nacional que obriga a presença de psicólogos e de serviços sociais nas escolas Essa lei é um marco muito importante Porque a presença desses profissionais Nas escolas Elas podem trazer um benefício Muito importante para a sociedade Para aquelas crianças que têm a presença De duas grandes profissões Que têm uma incidência E que podem trabalhar de uma forma muito potente Na promoção de saúde Na promoção de qualidade de vida desses espaços Então a gente tem a psicologia Inserida em todas as políticas públicas E sempre incidindo para que a gente possa cada vez mais contar com a presença desse profissional para auxiliar a população, sobretudo nesse momento que a gente ainda vive um processo de pandemia e que a gente tem aí um alto índice de relatos e estatístico mesmo que comprova o um maior adoecimento é, da população em decorrência é, também do impacto que a pandemia tem provocado na vida das pessoas. Sem dúvidas, teria sido ainda mais difícil se não existisse os psicólogos, né? a área da psicologia como um todo, para prestar assistência à população. E é por isso que hoje, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, acontece uma solenidade justamente para reconhecer o trabalho desses profissionais. Isso. Hoje, na Assembleia Legislativa, às 9 horas, nós teremos uma sessão solene, né, em homenagem aos 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil né, e de 15 anos da do, do, do Conselho do Regional de Psicologia aqui no Rio Grande do Norte. É um marco importante tá, para que a gente possa é, celebrar, mas também valorizar é, da luz né, a esses profissionais, que são profissionais que, que desde o início da pandemia estão na linha de frente, né, cuidando da população adoecida, cuidando dos familiares, cuidando da equipe de saúde também, né, então a, a gente precisa destacar isso. Tá? É, e aí hoje na Assembleia a gente vai é, ter esse momento de celebração. Tá? Muito obrigado, Ana amor presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte, e também Ana Sandra, presidente do Conselho Federal de Psicologia, pela participação aqui no Bom Dia RN. Eu aproveito o espaço para parabenizar todos os profissionais da psicologia, que como a Ana pontuou muito bem, foram importantíssimos no período da pandemia, prestando assistência à população, mas também aos profissionais, mas que ainda no momento atual continuam ajudando a população, porque as consequências ainda permanecem, né? os traumas continuam desse Período tão difícil que faz parte da nossa história. Volto com você no estúdio, Murilo. Valeu, Pedro. Obrigado aí pelas informações. E como é importante a gente falar sobre a, a não só a importância, né, mas uma profissão, uma profissão que se tornou ainda mais essencial, né Pedro, como você colocou, a gente está vivendo nos últimos anos momentos ainda mais difíceis e como é necessário cuidar da saúde mental, como é necessário valorizar a profissão da psicologia também, importante que se tenha aí né, melhores condições, mais formação de profissionais profissionais ainda mais capacitados, né? Valeu, Pedro. Obrigado aí pelas informações. Agradeça também aí o pessoal dos conselhos. Eu tenho o privilégio aqui de conhecer grandes profissionais da psicologia. Mandar um abraço aqui para a Ebi psicóloga também, amiga. Também a Cristina Han, logo mais, vai aqui com a gente, falando sobre alguns aspectos da psicologia. Que bom, gente, a gente ter grandes profissionais nos atendendo, né? E informando a população sobre saúde mental. Olha só...